Olá, eu sou a Maria do blog, blog Maria, e como vocês devem estar a imaginar, os criadores de conteúdo criam muito, muito conteúdo e muitas vezes para parcerias. Por isso, se vocês forem criadores de conteúdo ou estiverem a iniciar-se nesse mundo, eu hoje vou-vos dar algumas ideias para fotos de produto, para fotos que vocês podem usar para as vossas próprias parcerias. Por isso eu vou-vos explicar toda o processo, o que é que as parcerias pedem ou não, e como é que se pode desenvolver essa criatividade caso não haja qualquer tipo de requisito para a parceria Por isso, se vocês estiverem interessados nesse tipo de conteúdo que pode ser destas parcerias só quando a assistir e espero que gostem A primeira sessão fotográfica que eu vos quero mostrar é da marca EVAX e eu precisava de fazer publicidade a uma caixa de pensos higiênicos que é uma coisa um bocadinho estranha, por isso eu tive que ser criativa e tentar arranjar forma de tornar isto numa boa foto, a minha mensagem era tentar mostrar que as mulheres são fortes e aguentam tudo, todo o stress da vida e tudo que nos põe à frente nós conseguimos ultrapassar a 100%, por isso eu queria passar essa mensagem e lembrei-me que podia colocar várias mãos à minha volta, ou seja, só mãos minhas e no centro eu, e nessas mãos estariam alguns objetos, algumas atividades que eu gosto de fazer e numa das mãos, claro, a caixa é Vax, por isso que eu fiz foi arranjar um fundo branco. Por acaso é exatamente este fundo branco aqui do meu quarto e o que eu fiz foi primeiro tirar uma foto inicial em que eu estou sentada num banco e a olhar para a câmera e a coisa seguinte que eu tive que fazer foi tirar várias fotos com as mãos, com os objetos e posicionar essas mãos em vários sítios de várias formas, de vários ângulos, para fazer de conta que são várias pessoas em vários sítios aqui no meu quarto a mostrar esses objetos na minha foto. Por isso a edição é muito simples, vocês já precisam de colocar a vossa imagem base que neste caso sou eu sentada no banco e depois ir adicionando as várias mãos com os vários objetos e ir recortando o fundo dessas imagens de forma que o fundo que nós queremos esteja o fundo da nossa foto base por isso só precisam de usar a borracha e ter um bocadinho de paciência e a foto final foi esta e acho que ficou incrível mas para vos mostrar que vocês não precisam de fazer assim este tipo de edição para as vossas fotos de parceria e eu tirei outra foto para a Ivax neste caso a mensagem que eles queriam passar é que é possível fazer exercício físico usando estes pensos porque vocês não os sentem no vosso corpo o que é completamente verdade e eu fiquei super surpreendida positivamente porque não estava nada nada nada espera por isso o que eu fiz foi aproveitar que estava a fazer exercício físico, no final de fazer eu simplesmente posicionei o meu telemóvel numa superfície, no que eu tinha mais à mão, por acaso era a parte de trás de um aquecedor, a parte de metal e funcionou perfeitamente, eu só coloquei o meu telemóvel sobre ela e com a câmera frontal eu consegui ver exatamente o que tinha que fazer, exatamente a posição em que estava e podia posicionar um bocadinho melhor para a foto ficar perfeita e depois só precisei de usar o temporizador para tirar estas fotos, por isso vocês não precisam de photoshop para tirar uma foto para uma parceria, claramente, porque esta foto funcionou bastante bem, foi muito simples, eu não utilizei muito do meu tempo para tirá-la, foi uma coisa muito rápida e é tão simples quanto isso. Ok, a próxima marca que eu vos quero falar é a marca Oral B e o que eu tive a fazer foi tirar fotos tanto à escova como à pasta de dentes e a ideia da mensagem que a marca queria passar é que é uma boa forma de lavar os dentes, é eficaz e tentar de certa forma criar curiosidade nos nossos seguidores e nos nossos amigos, por isso é bastante simples e eles davam-nos um bocadinho de criatividade para fazer o que nós quisermos. Por isso, a primeira coisa que eu pensei foi logo tirar estas fotos na casa do banho, por isso tanto as duas fotos que eu tirei para esta marca foram em duas casas bem diferentes, mas sempre numa casa de banho e a primeira foto o que eu fiz foi usar a parte de cima do autoclismo para colocar uma tripé, uh, mini tripé para o telemóvel e dessa forma tirar a foto. Porque às vezes nós temos uma casa bem bastante pequena e não temos forma de colocar lá um tripé. Por isso foi a forma que eu arranjei. Eu estava de férias na altura, eles achavam que eu tiro as fotos sempre sozinhas, por isso arranjei a forma mais fácil de conseguir aquele ângulo perfeito. Foi a melhor forma que eu arranjei para ter um suporte incrível telemóvel. Outra foto que eu tirei para o hora foi um bocadinho mais pensada e neste caso foi em minha casa e o que eu fiz foi usar o meu tripé com o telemóvel, o meu tripé é um bocadinho maior e o que eu fiz foi posicionar um espelho de forma que eu conseguisse apanhar a minha cara ao mesmo tempo em que conseguia apanhar tanto a escova como a pasta de dentes exatamente ao lado desse espelho, por isso eu conseguia estar na foto mesmo não estando na foto estava apenas o meu reflexo. que gostei imenso deste resultado, é uma foto muito simples mas funciona super super bem. Agora eu queria falar com vocês sobre a marca Tetley, eu recebi alguns chás frios deles, havia um bocado de liberdade para fazer o que eu quisesse, por isso para a primeira publicação que eu fiz para a marca eu também fiz um vídeo, porque vocês sabem que eu adoro vídeo, então foi bastante natural para mim que queria fazer vídeo e por isso que eu fiz foi fazer todos os passos que eu precisava fazer para criar este chá frio. Estou aqui já com a minha água fresquinha e vou filmar o processo de abrir a caixa, retirar a saqueta, colocar na água fria e depois colocar no copo e acho que vai é ficar super giro, por isso vamos ver Depois como eu aproveitei para beber esse chá ao almoço e comer também no meu jardim eu aproveitei para tirar uma foto, por isso foi uma coisa muito rápida, vocês sabem que eu não gosto muito de perder tempo, por isso eu simplesmente pus a câmera frontal a apontar para mim e usei a função do gesto para ativar o meu temporizador e estas foram as fotos finais para um minuto de sessão fotográfica. Quando vocês fazem algumas parcerias, vocês precisam de criar mais que uma publicação, por isso a Tetley não foi exceção, eu tive que criar mais publicações e uma delas foi também com a minha câmera frontal, fui para o quarto e a foto foi só eu a pousar com o copo deixada até de ler uma coisa muito, muito simples, mas que resultou mesmo muito, muito bem. Esta foto vocês também já viram aqui no meu canal, foi uma foto que tirei para a marca Alive Sheer e eu queria que mostrasse os resultados, mas também mostrasse as funções desses produtos, por isso o que eu fiz foi tirar uma foto em que se via claramente os resultados nas minhas pernas, no meu corpo e depois tirei uma foto aos três produtos naquele vasinho, mesmo ao lado de mim, e depois fiz pequenos apontamentos das informações de cada produto e acho que funcionou bastante bem porque o meu público sabe que eu adoro fazer pequenas anotações nas minhas fotos, funcionou bastante bem, o resultado final foi este e eu adorei. Eu adoro a O Necklace e já trabalhei com eles durante muitos, muitos anos e eles dão-me liberdade total para fazer o que eu quiser por isso eu fiquei muito contente e até me gerou imensa criatividade durante essas semanas e essa criatividade gerou este vídeo que neste momento foi o mais visto dos últimos tempos no meu canal e eu aproveitei que estava a fazer esse vídeo que era o desafio da eufória para criar também estas fotos por isso eu aproveitei que já estava no ambiente que já tinha a maquiagem pronta, já tinha o colar já tinha todo o ambiente de todas as cores e brilhos e decidi tirar fotos também para a marca, por isso fez todo sentido aproveitar essa criatividade que o colar me deu, ou seja, que a marca me deu de certa forma para criar também estas fotos, por isso eu adorei o resultado e estou muito contente de ter estar a fazer um bocadinho de sucesso no meu canal. Para a Starbucks eu não queria criar uma foto muito complexa, eu queria uma coisa simples porque é uma vida fácil de e nós podemos beber em qualquer lado, por isso queria transmitir também isso, eu fui para um fundo branco e simplesmente tirei uma foto com Starbucks, tão simples quanto isso, e a foto ficou incrível e eu adorei e aproveitei também e tirei noutro local, 5 metros ao lado do primeiro local da parede branca e também gostei muito muito do resultado por isso se vocês não tiverem assim nenhuma ideia super super criativa não se preocupem porque às vezes o simples funciona ainda melhor que é uma coisa mais complexa por último a Herbal Essences aqui eu não tinha qualquer tipo de criatividade e por acaso foi uma coisa que não achei muito a piada porque eu adoro a marca a sério eu adoro a marca mas a ideia deles para a foto e foi igual para toda a gente foi colocar-nos sobre a relva com. Não sei se tinha algumas flores ou não sobre o cabelo, já não tenho, não tenho ideia se fui eu que tive a ideia ou se, de certa forma, fui obrigada a fazer isso, mas era mostrar os produtos e cabelo sobre a relva, por isso eu tinha que de certa forma conseguir fazer essa foto e queria fazê-la sozinha, por isso essa foi, essa é sempre a minha maior dificuldade porque eu quero fazer sempre tudo sozinha, por isso a primeira coisa que eu fiz foi então colocar algumas flores à volta do meu cabelo e usei a minha Canon com o meu comando para ser um bocadinho mais fácil, usei a lente 50mm, por isso esta foi a foto com um bocadinho mais de qualidade de certa forma porque queria que corresse bem à primeira porque ia ser bastante difícil de tirar Quanto a mais qualidade, melhor. Além de que eu também queria que tivesse um fundo desfocado, por isso, além de 50mm, funcionava perfeitamente para isso. Utilizei o meu tripé na máxima da altura para conseguir ter espaço para tirar a foto, para eu aparecer na foto, e simplesmente foi testar, testar, testar, e rar, rar, rar, rar, porque era muito difícil, eu tinha que estar no chão e tinha que ter mais ou menos ideia de onde é que me tinha de posicionar e depois tinha que ir ver se estava bem ou não e depois tinha que me posicionar de novo e colocar as flores e tudo isso mas no final a foto até ficou bastante bem, demorou mais do que o normal eu normalmente gasto só um minuto por sessão fotográfica mas pronto às vezes tem que ser, às vezes temos que demorar um bocadinho mais principalmente se queremos fazer tudo sozinhos como eu costumo querer fazer sempre e é isso! as fotos finais ficaram incríveis e eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenham dado ideias para as vossas próprias parcerias, caso vocês não tenham muitas parcerias ou nenhuma porque estão a começar, eu vou deixar um link lá em do meu blog, onde eu criei para vocês uma lista gigante de lojas que estão à procura de parceria, por isso se vocês estiverem interessados é só carregar lá no link e se vocês tiverem recomendações de Lojas que estejam a aceitar parcerias com bloggers e influencers, criadores de conteúdo. digam nos comentários que eu adorava aumentar essa lista para vos ajudar ainda mais. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo. Tchau! <risos>